Primeiro, um pequeno aquecimento: meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar, meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar, atuar, atuar, atuar pra poder voar, atuar, atuar, atuar pra poder voar, meu cavalo tá pesado, meu o cavalo quer voar atuar atuar atuar para poder voar atuar atuar atuar para poder voar hum, e aí para chegar Então, o samba no Teatro Oficina. Eu sou a Letícia Coura. Coura de coro. É, e até é até difícil pensar em falar. Por isso que eu já começo cantando mesmo. Porque não tem muito o que falar. É melhor sambar. O samba no Teatro Oficina são muitos sambas. E o samba está na base estrutural da linguagem da oficina. Então, o que eu vou tentar fazer é, que é contar... Uma pequena parte da história desse teatro, a partir do samba. É... Então, o primeiro que eu cantei foi o Cavalo Tá Pesado, é um trechinho de uma música maior, que é do Zé dos Celso, o espetáculo Homem e o Cavalo, do Oswaldo Andrade, mas que esse espetáculo não foi encenado ainda, mas esse Cavalo Tá Pesado ele serviu para, serve como aquecimento e a gente tem cantado muito essa música. A gente gravou, vou falar disso, é, e a gente usou como aquecimento nos sertões, que foi um processo longo e a gente usa até hoje. E virou um congo de ouro na nossa gravação. Então a primeira foi o Cavalo tá Pesado e depois o Oficina Samba. O Oficina Samba é Samba, Sociedade Amigos Brasil, Sociedade Brasil. Animações. <risos> que na época do exílio, a oficina virou oficina samba e a gente está mantendo essa tradição e esse é um samba adaptado do Bloco Capela do, do, do Rio de Janeiro dos anos 40 que foi gravado nos anos 50 mas enfim, aí a oficina retomou esse samba e virou um samba nosso para que a gente canta agora sempre virou tipo um samba enredo mas aí eu vou voltar lá em 99 né, me ligar porque que eu estou contando essa história do samba e desde que eu pisei aqui para fazer parte da Oficina que eu vim com este instrumento, esse cavaquinho e, e eu vim para fazer o um espetáculo Bacantes, que é uma tragédia do Eurípedes, mas totalmente transcriada em poesia e música pelo Oficina, pelo Zé, pela Catherine, Denise Assunção, Marcelo Dumont e as companhias que foram passando, é, as usinas dos ônus que foram se transformando ao longo do tempo. e Mas aí a gente entra, que bacante ser é a tragédia do nascimento do teatro, a história de Dionísios, o deus do teatro, do êxtase, do entusiasmo. E a gente chega com ele em Tebas cantando. Das terras da Ásia das santas montanhas floridas do Tímolo Eu chego com Deus do barulho dum, dum, dum, dum, dum, dum. Yo, yo, yo. Das terras da Ásia, das santas montanhas floridas do Tímolo Eu chego com Deus do barulho Evoé, Baco! é! E aí a gente canta, desce por essa pista, tipo um sambódromo, e a gente entra como uma escola de samba, chegando na cidade, chegando no teatro, e anunciando a história de Dionísio que a gente vai contar. E aí lá pras tantas, na peça, Dionísio é preso. E a gente, para se reunir, para ganhar força, como ursos, como couro, a gente se une, faz uma roda aqui nessa pista e a gente canta adoração, mais um samba, adoração. Fêmea Crias dos deuses É Eldorado é o, o mais querido namorado Aquele que com seus trabalhos pode ah, Criar-te as correntes humanas de Companhia é namorada de atos, dançando, cantando em coros e alas. Aquele que sabe, rindo na flauta, sacrisando, gozando com a tristeza, chorando de alegria. dos vinhos dos sonhos, bombas girando nas taças, ouro sobre o azul. Bom, e aí continua, porque se começa a cantar Bacantes, a gente vai cantando e não só para no fim, só para quando acaba. Bom, mas aí depois de Bacantes, eu fiz Bacantes em 99, tive a alegria de fazer, estrear aqui no teatro com essa peça, e acho que até o mais maravilhoso ainda, do que a própria peça é o aquecimento que a gente faz antes, que é cantando sambas. Sambas antigos, sambas tradicionais, marchinhas de carnaval, para justamente chamar essa energia de Dionísio, que, aliás, já está aqui no bexiga. Agora parou um pouco, mas a gente estava até ouvindo o ensaio ali da bateria da Vai Vai. Então, só... Ah, aqui, ó, os tamborins Então a gente está nesse chão aqui do samba tradicional, paulista e brasileiro. Bom, mas aí depois... É, fiz bacantes, depois eu fiz bacantes de novo em 2001 e aí eu participei do Hamlet também, que eu não participei da primeira montagem que foi em 93, mas aí participei da, quando a gente foi fazer os DVDs, vim para cantar, preparar também o coro e aí nessa época o Zé Miguel, né, na época do, da temporada de Hamlet, o Zé Miguel Wisnik, compositor São paulista fez as quatro estações pro teatro né, primavera, verão, outono, inverno e aí o inverno era cantado aí na época da quando a gente fez o filmar a gente cantava muito esse samba que foi gravado também pela gente por ele também mas inverno a minha casa é uma caixa de papelão ao relento Brasa dormindo contra o vento semente plantada no cimento na calçada A minha casa é geladeira Televisão sem nada dentro Fogo que se alimenta Do seu próprio alimento Corpo com corpo Dando alento Pra campanha do agasalho meu cenário É a fria luz da madrugada Dando espetáculo por nada Calçada da infame iluminada Pelelé da no Ah uh... Então essa última parte da música É um trechinho de uma canção do Vila Lobos Que é o canto do pajé Que ele emendou o Anhangá Que era essa divindade indígena E com o Ayangá baú Porque aqui era o estacionamento do baú da felicidade Enquanto nem tinha esse janelão ainda E ali atrás que agora tem essas duas aberturas, a gente olhava por um buraquinho e via as combes do Baú da Felicidade, do Silvio Santos. Então, além do Ayangá Baú, lá da Feliz Cidade, a gente convivia com esse estacionamento aqui atrás. Então, jogou, né? O Zé Miguel fez esse jogo com, acho, né? Estou falando eu, mas imagino que sim, com o Vila Lobos, com o e o Ayangá Baú. Enfim, então esse foi o inverno e essa canção está gravada também. A gente fez um disco que chama Revista Bexiga, Oficina do Samba, que é um álbum, né? Era um CD e agora está nas redes sociais. E quem gravou essa canção foi o, esse samba, lindo samba, foi o movimento com que a gente trabalhava na época com crianças aqui das ocupações. E, então, para quem quiser estar tá lá, disponível para ouvir. E aí, na sequência, então, aí passou essa gravação dos desses DVDs, né, que hoje estão disponíveis também na TV Usina, alguns, né? É... E aí veio o processo dos sertões, que já tinha começado nos anos 2000. E aí, cantávamos o cavalo para aquecer, e aí, nos sertões eu fiz um samba, do qual eu me orgulho muito, que é o samba da favela. E eu fazia essa planta, e vou trazer a favela hoje aqui, que é uma planta do sertão, que é uma árvore, uma árvore não muito alta. E eu vou contar aqui com as palavras do Euclides, que virou samba, e o Zé, né, na montagem dos sertões, que é um processo longo, que são cinco espetáculos. E no primeiro, a terra, o Euclides, e aí o né, transcriado pela oficina, tem a descrição de muitas plantas da Caatinga. E a favela é o que deu nome às nossas favelas brasileiras, grandes comunidades, cheias de cultura, cheias de samba e muitas outras manifestações culturais e aí o Zé me pediu para fazer um samba, tipo um samba um molde tradicional, em homenagem às favelas porque brasileiras, porque esse nome vem da planta, que os soldados voltavam de Canudos, sem dinheiro e chegavam na central do Brasil, no Rio de Janeiro e foram morar no morro, ocupar o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Brasil e lá o Morro da Providência lembrava o Morro da Favela de Canudos. Onde aconteceu essa tragédia Descrita no livro Sertões, do Euclides E aí eu fiz esse samba Favelas Anônimas ainda Na ciência Ignoradas Dos sábios Conhecidas demais Precipitações de orvalho Breves precipitações de orvalho Aí entram as pastoras cantando ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, E aí o coro de sertanejo Por outro a mão que a toca Toca uma chapa incandescente de ardência inaturável e aí começava a cena, continuava, então essa é a favela, e aí nos sertões a gente compôs assim umas, muito, muito, muita música, pedimos inclusive muitas músicas para outros compositores e aí ao longo do processo a gente foi fazendo outros sambas, um é esse também da terra, que a gente canta na hora que o sertão que chove no sertão e aí o sertão vira um paraíso um vale fértil um pomar vastíssimo sem dono território livre e aí a gente canta estrelando flores Cor, dá uma ousada branca só na cor, dá uma branca só na cor. Hum. E bom, e aí seguia né, a sequência da mutação de apoteose, que era essa cena da primavera, é né, que aí florescia o sertão. E aí isso é parte do espetáculo A Terra, que é o primeiro dos cinco. E aí no segundo, o homem, o homem um, que a gente chamou do nascimento à revolta, tem uma cena muito bonita e ótima, que virou também uma festa junina, que é o Caterité, e que aí é quando Euclides descreve as várias danças e as várias festas no sertão, né? Porque a gente tem essa. o sudestino fica com essa impressão do, do sertão, aquele lugar seco e triste, e, mas é uma mentira nossa, né, assim, daqui, porque o sertão tem. O Euclides, enfim, descreve no livro as muitas festas e os muitos ritmos, os muitos gêneros musicais. E aí tem uma hora que entra o samba turbulento na festa que é... Vamos sambar! Passa a mão na internet E manda um e-mail para Elisete Bom, claro que no texto do Euclides não tem um e-mail para Elisete Mas Elisete, nossa diretora de cena é, E aí esse samba a gente compôs uma das muitas músicas da festa do sertão E aí, é, aí no, no seguinte, o homem 2 é, Da revolta ao trans-homem é o espetáculo que descreve a chegada dos sertanejos em Canudos, aquela utopia de uma nova cidade em outros moldes. E aí, a gente compôs esse samba, Eu, Otávio, aqui na pista com o Zé, em parceria com o Euclides, e que foi gravada nesse disco. Que eu vou falar um pouquinho mais dele, o revista Bexiga Oficina do Samba. Essa, esse samba foi gravado pelo Tobias da Vai Vai, que é a voz dos morros, em homenagem ao Zé Kert, também. Tudo aqui seja louvado Montes, nuvens, até terra e o céu E nós, habitantes acampados Nações, dizendo ao Léo Queremos todos aos montes belos Então, e aí esse samba então foi gravado nesse disco pelo Tobias da Vai Vai e foi um projeto muito bonito que a gente fez na época que a gente juntou o Teatro Oficina, o Movimento Bistigão, que é esse movimento que a gente trabalhou com as crianças e adolescência aqui do bairro, que aí muitos se incorporaram ao elenco, à banda e a gente fez esse trabalho junto com esse trio que eu, esse meu trio que já faz mais de 20 anos que é o Revista do Samba que é uma parceria, uma triceria minha no Cavaquinho na Voz, o Beto Bianchi nos violões e o Vitor da Trindade na percussão. Nós somos também compositores, juntos, mas aí a gente fez esse trabalho para juntar o samba do bexiga A gente fez um contato muito gostoso com a Vai Vai, Escola de Samba daqui do bairro e também Teatro Popular Solano Trindade, enfim, que aí era essa confluência de sambas aqui de São Paulo. E aí nesse disco a gente gravou aquele inverno, tal tá meu cavalo, meu cavalo Tá Pesado, Oficina Samba, que o Zé que gravou e com o couro aqui do teatro. E aí a gente gravou esse samba que virou tipo o um nosso hino aqui do Oficina, dessa luta pelo terreno, pelo agora Parque do Rio Bexiga, que é o Para Ver a Luz do Sol, que é um samba que apareceu primeiro no filme O Rei da Vela. E é um samba do Edgar Ferreira, pernambucano, parceiro de Jackson do Pandeiro, que praticamente viveu aqui no teatro. E esse samba apareceu de novo agora no filme Máquina do Desejo, do Lucas Veglinski, Joaquim Castro, com a Sandi Celeste cantando, mas aí eu vou cantar aqui. E no disco está gravado pela gente o Revista do Samba e a Camila Mota, a atriz Camila Mota e Mariana de Moraes. No meu valor Sou parte Desse poder criador Poder criador Trabalhei E consegui mudar Venci a maldade E aí andando, já caminhando aqui para o fim, mas ainda falando um pouquinho de samba, na oficina a gente fez em 2013 a peça acordes do Brest. E aí é uma música muito difícil do Porro Indemite, a gente dividindo vozes, uma coisa muito dissonante. Aí no meio o Zé resolveu colocar, que dirigiu a peça, resolveu colocar, falou Letícia, faz um samba, até para quebrar um pouco aquele, aquela música muito complicada e a gente fez tipo uma song né do Brest que entra assim e meio conta o que é está que acontecendo assim comenta o que é está que então é o samba da ajuda muito já viram rolar em mais de um lugar pessoas ajudando pessoas até mesmo à toa a toa Cadência que não dispensa, dona violência, dona violência. Aqui vai a nossa a moralidade, enfrenta a crueldade, ainda com mais crueldade, pompa e suntuosidade. Precisar de ajuda. Muda. Dona Violência, Dona Violência, muda, não reclama mais. Oba! E aí acabava assim. É, bom, isso foi uma pequena parte né, do samba no Teatro Oficina, para dar um gostinho de Quero Mais. E aí eu vou então despedir é, cantando um samba, grande sucesso na voz de Carmen Miranda, que é, faz parte de uma cena aqui, é um samba clássico dela, e que seria um samba, seria não, será ainda, né? É, tema de uma cena de uma das Cacildas, que ainda não foi feita, mas já foi trabalhada na Universidade Antropófica, então que eu vou me despedir com esse samba, esperando voltar em breve. Adeus! Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou me embora tô chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando. Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com samba eu vivia sonhando Acordava, estava tristonha chorando Zóia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba uma cidade, sambando, goza nesse mundo. E do meu grande amor, sempre me despedi, sambando. Mas a batucada agora espaço chorando. E guardo no peito essa lágrima A